Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aí no botãozinho inscrever-se para toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação aí na sua casa. Hoje eu venho com uma dica muito legal pra vocês, tá? Que mulher que não gosta de sapato e tá chegando o final do ano, dá para comprar a família inteira. Meninas, tudo que é bom, barato... Que eu sei que é de qualidade, eu trago aqui pra vocês e eu não podia de deixar de trazer essa dica pra vocês, tá? É uma loja, é a Toda Bela by Lorena Galeno, ela vende pelo Instagram e pelo Facebook. Meninas, o preço e, sério, é, é, pra, é chocada, eu tô chocada com o preço e a qualidade desses sapatos dela, tá? Ela é parceira agora aqui do canal, então os sapatos dela, toda a introdução que eu gravo, eu sempre posto é, no vídeo lá da introdução, pra quem me acompanha aqui sabe, né? Eu sempre posto lá o look e sempre uso um sapato, geralmente é de acervo pessoal. E vocês sempre me perguntam aonde encontrar o sapato. E é tudo sapato antigo, tem sapato meu que tá saindo até a sola de tão antigo que é, meninas. Então não tem como eu indicar pra vocês. Então agora eu fechei parceria com a Toda Bela. E agora os sapatos que eu usar nas introduções do vídeo... Todos os sapatos que eu começar a usar daqui pra frente, vocês vão encontrar lá na Toda Bela, tá? Da, é, by, é Toda Bela by Lorena Galeno, tá? E eu vou deixar todos os dados dela. Ela vende pelo Face, pelo Instagram e pelo WhatsApp. Chega super rápido. Meninas, ela é de Brasília. Ela postou pra mim, chegou em dois dias. É muito rápido, tá? eu Já, já chegou hoje de manhã, eu já vim gravar aqui pra vocês e agora eu vou mostrar a qualidade dos sapatos. Lembrando que tem fotinho lá no blog no pé, pra vocês verem como fica. Então entra no blog lá que tem a fotinho e eu vou deixar o link desses sapatos. E assim, ela me enviou esses daqui. Entra no Instagram dela pra vocês verem cada um mais lindo do que o outro. É pra morrer. Já junta tudo aí, junta todo mundo aí pra comprar porque vale super a pena, agora pro final do ano ela tem um mais lindo que o outro. E um detalhe, ela vende tanto em atacado quanto a varejo. Então, pra quem quiser aí abrir um negócio agora pro final do ano pra ganhar um extra, vale super a pena. Eu tô falando sério, meninas. Entra lá pra vocês verem o preço que ela vende esses sapatos aqui, tá? E a qualidade. Olha a embalagem que ela envia, veio numa caixinha, eu tirei da caixinha. Olha a embalagem dela. Aqui, olha é um plástico, ajuda a conservar, né, o sapato, tem o logo dela aqui, olha que embalagem mais fofa, ela me enviou, então, dois pares, uma sapatilha e uma rasteirinha, e, ó, aqui, dá pra você aproveitar o saquinho, tá vendo, ó, é ótimo esses saquinhos pra guardar o sapato que eles conservam, né, e olha essa sapatilha que ela me enviou. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu coloquei já no pé pra tirar foto. E é muito confortável. Olha o acabamento dela, tá vendo? Ó, ela é meio... Ela é 3D, vocês conseguem ver por aqui, olha. Tá vendo que ela é toda altinha? Olha a sola dela, ela é bem macia, tá? Aqui na frente, olha, ela é em corinho. Ó, tem essa... Esse lacinho também em corinho na cor vermelha. E aqui na parte das costas também, olha, é em corinho na cor vermelha. E olha esse acabamento. Olha o acabamento, como é. Toda bem acabada. E ela, ó, ela é muito molinha, tá? Ela não machuca o pé. Eu sei que tem bastante gente que tem dúvida aí, mas eu coloquei no pé. E meu pé, eu vou falar, eu fico muito com chinelo. Então, qualquer coisa que eu ponho no pé machuca. E olha, não machuca. Eu não usei ainda, eu só coloquei pra tirar... É, a foto pra vocês Mas quando o sapato machuca, não adianta Só de eu colocar e andar aqui dentro da minha casa Já machuca E não machucou, eu já coloquei aqui pra tirar foto E dei umas caminhadinhas aqui dentro de casa Com ele, não machucou Ela é muito confortável E linda, né? Gente, eu amei essa sapatilha Olha isso, tá vendo? Ela é toda coloridinha Olha, eu não sei que material que é Não sou a que espera em sapato Mas olha isso É muito Olha isso, meninas, o acabamento dela, perfeita. Então, essa daqui é uma das sapatilhas que ela me enviou, tá? Eu amei as cores, tudo. Super cara, primavera, verão, essa sapatilha, né? E a outra que ela me enviou, não vou negar que eu amei mais, pra quem sabe, né, que eu sou adepta de chinelo. Então, gente, eu amei isso daqui, é super cara, né? Ó, também veio na embalagem dela, e todas as embalagens que ela enviou veio aqui com o cartãozinho dela, olha, com o logo, tá vendo? E aqui do outro lado, todos os dados dela, mas não se preocupem que eu vou deixar aqui embaixo no box de informação, lá no site também, se você clicar na fotinha, já direciona você direto pra comprar o produto, mas eu tenho certeza que se você entrar no site, você não vai pegar esses daqui só não, vocês vão pegar outros, porque tem um mais lindo que o outro, Olha essa rasteirinha, essa daqui tá super em alta, né meninas? Gente, coloquei ela aqui em casa e eu não queria mais tirar, só tirei pra mim gravar o vídeo aqui, porque já vou colocar de novo. Amei essa rasteirinha, olha isso, ela é muito confortável, toda dourada, acredito que tenha outras cores. Olha o acabamento dessa rasteirinha, deixa eu focar aqui. Olha o acabamento dessa rasteirinha deixa eu focar aqui pra vocês, é, é espelhado, sabe, eu adoro, né, Essas, esses sapatos, né, é, metalizados, estão super em alta, tá usando bastante, já tava usando, e agora no, já tava usando aí, né, no inverno, sapatos mais fechados, e agora veio as rasteirinhas, veio sapatilha, veio tudo assim, né? Tudo bem metalizado que tá super em alta. E o acabamento dela é show, né? Olha o acabamento, gente. É muito barato. Entra no site dela pra vocês verem. Entra no Instagram dela, que ela tá sempre colocando novidades lá. E lá tem todos os preços. Qualquer coisa, chama ela pelo WhatsApp ou chama ela no direct lá, que ela já responde vocês na hora. Ela é um amor, a Lorena, tá? Responde super rápido. Gente, amei os sapatos dela, e eu tô falando, entra pra ver o preço que vocês vão ficar chocados igual eu. Porque assim, né, é, a gente fica um pouco com receio quando você vê um, um sapato muito barato, né? Porque você fala, hum, será que vai ser bom? Será que é de qualidade? E aí você só fica, e comprar pela internet, a gente tem essas dúvidas mesmo, né? Então você só fica sabendo mesmo a hora que chega, ou alguém que comprou e te indica, que fala que é bom... Por isso que eu vim dar essa dica pra vocês, meninas, porque realmente merece produto de qualidade e preço. Gente, eu estou chocada, tá? Dá pra comprar pra revender que vocês vão ganhar uma grana agora no final do ano. Não quer comprar pra revender? Aproveita que tá aí no final do ano, compra pra dar de presente pra família inteira, já aproveita o frete e já compra pra família inteira. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Quem que não gosta de ganhar um sapato, né? E assim, se você tem dúvida do, do tamanho, que nem o meu número é 35, ela me enviou os 35, serviu perfeitamente, tá? Se você tem dúvida do tamanho, pega uma fita métrica, tira a medida do seu pé e passa pra ela, que daí ela mede lá e fala certinho qual é a sua numeração, tá? Então, ficou com dúvida? Entre em contato com ela, tá? Que, ó, chega super rápido... É de confiança a loja e agora vocês vão ver sempre usando esses sapatos lá no look, nos looks que eu monto, né? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Já fa... Se você tem alguma dúvida de numeração, fala lá com a Lorena que ela responde super rapidinho e já tira todas as dúvidas de vocês, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trazendo aqui mais uma novidade de calçado super barato. É sério, não vou falar o preço, vou deixar vocês entrarem pra vocês verem. Porque quando eu falo o preço aqui, muita gente me julga. Então, eu não vou falar preço dessa vez. Entra no site dela e fiquem chocadas vocês mesmos, porque é realmente... E no vídeo dá pra ver, né? A qualidade do produto, né? Então, por isso que eu sempre gravo vídeo aqui quando o produto é de qualidade, né? Então, esse já tem o um selinho aí do Alfinetadas da Moda aí, tá, meninas? Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês... Em um próximo vídeo.